E aí, eu sou o Manuel, sou designer gráfico e fotógrafo e estou pensando em fazer uns vídeos sobre fotografia. Porque na verdade eu estou querendo aprender mais sobre fotografia e quero compartilhar um pouco mais desse meu aprendizado aqui nesse canal. E aqui eu quero falar sobre fotografia em geral, não quero falar só sobre fotografia de casamento, 15 anos e newborn, que é a coisa mais clichê que a gente vê aqui pela internet. Eu quero falar sobre fotografia. E... Que é algo que eu sinto muita falta em um canal que fale mais sobre fotografia, menos de equipamento e menos de negócio. Eu quero fazer o meu conteúdo. E pra isso eu vou falar sobre tudo. Sobre fotografia digital, sobre fotografia na loja, que é algo que eu quero trazer aqui pro canal. Até porque você já tenho algumas ideias em mente, como por exemplo isso aqui, ó. Que... A ideia é que eu comprei essa câmera pra fotografar com filme. É... Ainda não fotografei. Faz um tempinho já que ela está comigo, mas eu nunca utilizei porque eu não comprei filme ainda. Aqui onde eu moro não é fácil de encontrar filme e provavelmente eu vou ter que trazer de fora. Porque aqui também filme é muito caro, eu sei que muita gente vai pensar ah, mas por que você vai fotografar com filme se você tem uma câmera digital com um milhões de fotos? Eu acho o processo interessante e... Acho que é um pouco necessário para aprender a fotografar melhor. E eu quero trazer mais referências de fotografia minha, do que eu gosto, do que eu acho bonito. De fotógrafos que eu, que eu acho interessante e tentar estudar um pouco sobre eles também. Sobre a fotografia deles. E é basicamente isso que vai rolar por aqui. Eu quero falar mais sobre fotografia e menos negócio. Acho que a fotografia é muito além do que muita gente fala por aí. Que você só é fotógrafo se você for fotógrafo de casamento. Ou de 15 anos. E eu acho isso totalmente absurdo. Tem muito nicho na fotografia. Newborn. 15 anos. Paisagem. Moda. Então é muita coisa para você fazer. E... Tem muitos estilos. E eu quero estudar esses estilos. E descobrir de fato qual é o meu. Eu gosto muito de fotografia de rua. Mas eu não tenho muita coragem de ir para a rua. Para fotografar. Espero que com esse canal eu tenha mais coragem de fazer isso. E quero ver no que é que vai dar isso. Então... Nos próximos vídeos eu quero falar mais sobre fotografia e vou falar. E principalmente eu quero falar mais sobre isso aqui. Quero falar muito sobre fotografia analógica porque eu acho que o processo é muito importante. Até para pensar mais antes do clique. Porque, porque muitas vezes a gente só clica e não pensa em nada do que está tá fotografando. Então eu quero aprender a esperar o momento certo de clicar. E eu acho que isso aqui vai me ajudar muito. Talvez não essa exatamente, porque essa não é lá das melhores câmeras analógicas que existem. Mas já é um começo. Vamos ver o que é que vai dar e até a próxima. Ah, e se você quiser se inscreve, se não quiser não se inscreve também. Eu não vou me importar com isso. A ideia aqui é não é ganhar dinheiro, ser famoso, etc. Eu só quero compartilhar o conteúdo e fazer o que eu estou fazendo agora. Valeu, falou.